Um Minuto do Sucesso, com Márcio Miranda. A primeira grande característica de um bom vendedor, de uma boa vendedora, é saber escutar, prestar atenção. Olha, eu tenho isso como norma. E para aprender como os compradores, aqueles caras que nos dão o salário no final do mês, gostam de ser tratados, eu resolvi ligar para dezenas de compradores que eu conheço. Muita gente mesmo que são clientes meus, e eu fiz essa pergunta. Olha, como é que você gosta de ser tratado? Como é que você acha que o vendedor deveria agir? O que lhe irrita na conduta dos vendedores, das vendedoras? Eu escutei, eu anotei as respostas e compilei as mais importantes para você. Vamos ver então quais são? Primeiro, palavra do comprador, em tudo isso aqui, ele falando. Simplifique o seu discurso. Se der, comece do final para o início. Fale sobre fatos, vá direto ao ponto. Eu não tenho tempo para nada e se você for prolixo, não será muito fácil você marcar outra reunião comigo, não. Não me perca o meu tempo. Fale a verdade para mim e, pelo amor de Deus, não use expressões como honestamente, francamente, abrindo o jogo, etc., porque eu saberei com certeza que você está mentindo para mim. Não desapareça na hora do aperto. Não jogue a culpa nos outros e resolva a situação para mim, seu cliente. Quando tentar me convencer, use testemunhos de clientes que resolveram os problemas deles, usando o seu produto ou o seu serviço. Fale menos e prove mais. Me passe um preço que seja justo para nós dois. Eu entendo que você precisa ganhar. E eu preciso comprar por um preço adequado. Se alguém ganhou demais nesse negócio que a gente vai fazer, vai ficar muito difícil a gente conversar novamente depois, hein? Me apresente mais de uma alternativa e deixe que eu escolha. Se possível, me dê os prós e contras de cada solução. Seja meu parceiro, mas de verdade, não só de boca. Ali, dê alternativas e recomende por que essa é melhor do que aquela. Não discuta comigo, mesmo que eu esteja errado. Eu fico facilmente ofendido e acabo comprando de um outro fornecedor que é o seu concorrente. Você prova que eu estou errado, mas não levo o pedido. A burrice é sua. Pare de ser negativo, de falar mal da economia, falar mal do governo, falar mal dos seus concorrentes, até da sua empresa. Mude a postura e fale bem da sua empresa, fale bem do produto que você está tentando me vender. Não me confunda apresentando 10 opções como se fosse um cardápio. Você conhece as minhas necessidades e a sua tarefa como profissional é fazer uma seleção prévia e somente me apresentar Duas ou três alternativas, as melhores para mim. O meu dia é sempre bem complicado, muito tenso. Se você tiver um pouquinho de otimismo e bom humor, isso vai fazer uma grande diferença para mim. Eu vou ficar alegre com a sua presença. E agora, preste bastante atenção quando eu falo. É Anote o que eu estou lhe pedindo. Anota, entregue na data que você prometeu. Não se atrase para as reuniões, não invente desculpa, trânsito, etc. Esteja sempre encontrável. Às vezes eu preciso falar com você naquele minuto para resolver uma coisa urgente. E não dá para esperar. Meu amigo, minha amiga, essas afirmativas que você viu agora são verdadeiras. E vem de gente que compra muitos milhões todos os meses. Quer a minha sugestão? De verdade? Pega um café... Um bloco, uma caneta e veja este vídeo novamente. Pare a cada ideia, anote tudo com calma e refletindo sobre cada coisa que foi dita. Compradores vão gostar de trabalhar com você. E seus resultados, <risos> eles serão muito, mas muito melhores mesmo. Tá bom? Grande abraço e bons negócios para você!